Uma palavra de fé para você, como o pastor João Olímpio. Glórias a Deus! Cumprimento os irmãos ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que tem a sua Bíblia Sagrada, um exemplar da Palavra de Deus... Vamos meditar nesse momento, o momento da Palavra. Até aqui nós louvamos, adoramos, agradecemos e honramos o nosso Deus com os louvores, mas agora nós vamos meditar na santa e fiel e inerrante Palavra de Deus. Vamos meditar em Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler o versículo 12. Glória a Deus! Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim, E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus! Meu amigo, você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio, pela internet e também pelo YouTube, eu convido você para nós meditarmos e nos ligarmos na palavra do nosso Deus neste momento, porque ela é digna de toda aceitação, ela é alimento para nossa alma, porque como disse o segundo diz o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus e nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela procede da boca do Senhor porque ela foi inspirada, como disse Paulo, ela foi divinamente inspirada por Deus, escrita por homens inspirados pelo Senhor. E nesse último capítulo da Bíblia, último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, nós vemos um relato onde João diz que depois que ele viu todas essas coisas, todas aquelas revelações, depois que ele teve todas aquelas visões de como seria o finais dos tempos, como seria a volta do nosso mestre, como seria o arrebatamento da igreja, como seria a restituição de todas as coisas, porque é para isso que Jesus virá, para resgatar o teu povo e também renovar todas as coisas, céus e terra. E João diz que um anjo apareceu para ele e começa a dar a ele as últimas instruções e depois você lendo o texto, a Bíblia vai dizer que Jesus que tinha enviado aquele anjo para falar com João, todas essas palavras. E ele disse para João, então a gente pode dizer que era Jesus dizendo através do anjo. Jesus disse para João, olha, não celes, não arquive, não guarde as palavras das profecias desse livro, porque o tempo está próximo, aleluia. Se você lê as epístolas de João, o próprio João vai dizer, filhinhos, já estamos na última hora, aleluia. E eu acho que, no meu entendimento, a, a mensagem que mais deveria ser pregada hoje no meio do povo de Deus, no meio do povo que se chama cristão, deveria ser esta mensagem: que o tempo está próximo. O fim vem. O próprio Jesus diz aqui em Apocalipse 22, o fim vem. O tempo está próximo, eis que cedo vem, eu venho sem demora. E isso está escrito há dois mil anos. Então, a cada dia que passa, mais próximo está da volta de Jesus. Mas isso é para quem crê, realmente é para quem crê. Jesus disse que viria para quem estivesse esperando. Ele disse que tudo é possível ao que crê. E nós, como os cristãos, nós cremos e nós esperamos o dia da redenção, o dia em que virá o nosso Mestre, o nosso Salvador, restaurar todas as coisas e reinar para sempre sobre o teu povo, e ele fala, não celes essas profecias, pregue porque o tempo está próximo, aleluia, e ele fala, ele manda João fazer uma advertência para o povo, ele disse assim, olha, quem é sujo, suje-se mais, é uma advertência muito, muito forte, algo muito profundo, eu precisaria de muito tempo aqui para a gente meditar a respeito disso, mas dentro desses curtos minutos nós vamos, vamos falar aqui de acordo com o Espírito Santo o que, que Jesus quer dizer com essas palavras. Ele disse, olha, quem é sujo, quem é injusto, continue nessas práticas. Suje-se mais, faça mais injustiça. Mas quem é santo, e a palavra santo para você que não sabe quer dizer separado, a palavra santo quer dizer diferente. A palavra santo quer dizer escolhido, separado por Deus. Por isso que Deus diz ser de santo, porque eu sou santo. Então ele disse, é, quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, pratique justiça. Então eu tenho uma mensagem para você, meu querido, da seguinte forma, para a gente... Resumir essa mensagem. E eu quero que você preste atenção. Se você crê realmente que Jesus voltará, continue fazendo justiça, continue sendo justo. Continue se livrando de todo este mal deste mundo. Continue tirando da sua vida tudo aquilo que não agrada a Deus. Limpe-se mais, purifique-se mais, santifique-se mais porque perto está o nosso Senhor para levar o Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus! Se você crê nessa palavra, vamos orar, vamos pedir a Deus força para que a gente consiga cada dia mais nos santificarmos diante Dele. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, santo e maravilhoso és Tu, Senhor. Eu creio na Tua Palavra, Senhor Deus, que nos pede para nós sermos separados para Ti, Senhor. Todo cristão tem que ser separado para Cristo, tem que ser diferente deste mundo. Então peço a Ti que nos dê força para isto, Pai. Santifique-nos, ó Pai, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é verdade. Nos dê força, Pai querido, para largarmos as coisas imundas deste mundo Sim. e vivermos separados para Ti, ó Deus, somente aguardando o dia da redenção, porque como o Senhor mesmo disse, o nosso reino, não é deste mundo. Abençoe a cada um, Senhor Deus, e nos dê força, que eu te peço, em nome de Jesus. Muito bem, gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de fé com o pastor João Olímpio, que volta no próximo sábado, a partir de 11:45 h 45 da manhã, tá bom? Tô indo nessa, gente. É, duas horas passa muito rápido. Mas sábado que vem, estou aqui pelas ondas do rádio, através da 105,9, levando o melhor da parte de Deus para você. E não se esqueça que esse dia, ele é único. Nunca mais vivemos um outro domingo, dia 24 de novembro do ano de 2019. Portanto... Aproveite cada minuto, fique com Deus, porque com Deus eu também vou. Beijo grande no seu coração e não se esqueça que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Tchau, uma ótima semana a todos e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.